Olá, eu sou o Eric do Ibrain. Vai acontecer agora, no mês de setembro, entre os dias 5 e 7, a China International Beauty Expo. Esta versão será realizada na cidade de Guangzhou, também conhecida como Cantão. É uma feira completa e voltada para o setor de beleza e estética. onde empresas especialistas apresentam as novidades e tendências do mercado asiático e do setor de beleza. São inúmeras as opções para atender as demandas do setor. Esta versão contará com um setor destinado ao público afrodescendente. Uma das características destes eventos na China são os estandes abertos. Isso é muito positivo, pois possibilita uma grande interatividade entre você visitante e os expositores. Além de poder ver alguns produtos expostos e seus detalhes de apresentação, como embalagens, tons de cores, tamanhos, pesos e outras características dos produtos e novidades que você procura. A cada versão deste evento, os expositores ficam cada vez mais motivados porque podem apresentar ao mercado e ao mundo as novidades, tendências e inovações do setor. A feira terá, desde expositores de máquinas e equipamentos para a indústria de cosméticos, como também produtos acabados para comerciantes e distribuidores. Ao longo dessa feira, são realizados workshops e seminários. Para você, fabricante que atua no setor, ou você que possui o seu comércio ou distribuição, é uma ótima oportunidade para se atualizar. Para saber mais sobre as novidades em negócios, nos acompanhe pelas redes sociais e também pelos nossos canais. Mas calma, se está muito em cima da hora para você esta feira é realizada em outras cidades e também em outras datas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir esse vídeo. Bons negócios e até a próxima.